você está legal agora cê não respondeu Tá ligado essa que é a treta Você nunca vai ter um filho porque cê só bate punheta Só pra Tá ligado mano que eu mando no sapatinho Eu não sinto família Mas eu sigo sozinho E se eu tiver um filho vai ser o seu sobrinho Você tá travando Na moral agora o verso que é belo Me zoou de gordo Falou que eu sou Cris Gordão O Cris Gordão tá batendo na senhorita morelo oh!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 Gasquei com trigo e você com as palavras, e você não entendeu porque você é nóia. Foi correndo no joio que eu me tornei uma joia. Uou!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 Então cadê seu nacional? É, Se fez melhor no bagulho, meu mano? Onde cê não paga pau? Por isso, mano, que eu vou te dizer E no bagulho cê vai se fuder Rio de Janeiro já tem nacional Quem goza com o pau do Orochi é você!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 de Coitado, estupro peito, Igual galo sai de braço quebrado oh! Eu tô emocionado mesmo quando eu faço free hey. Tô na apetite, tenho que admitir Tô hey. técnico igual o Tite É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spank a Lili oh! isso é mentira Até porque se você espancasse e não era filho Você teria uma filha Pra te mostrar como é poderoso Minhas palavras por desmerecer uma mulher Você tem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 Entendeu trutão? Que eu faço tudo de improvisação Só que acho que só ponte se comprometeu Cê tá ligado que eu vou tá te bom. bater Você se dói porque não faz o free Você gira no chão e eu giro São Paulo Um ótimo b-boy um péssimo MC É isso que você serve É por isso que hoje o rei do Detroit já apanhou pro moleque da plebe Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos E...